O é. estamos a falar sim, é de rádio, sim, sim, sim. e rádio não é redes sociais. Eu lembro Não venham do... com essa, porque para mim não são e continuam a ser um homem que... Para mim, rádio é o conteúdo que tu fazes sim, sim. e que as pessoas ouvem. Gostam ou não gostam? Relampada! Relampada! Hoje, Relampada está em alta pressão. Não, isto não é aquele programa que dá na RTP, 5 uh, para meia-noite, é o Relampada. Comigo, 3 grandes convidados, ilustres na área, nesta área da comunicação e das entrevistas. Aqui hoje, o papel inverte: Romano de Faria. E Jesus. Yeah, aí, yeah. <todos> E o grande, grande, grandessíssimo, Epa. Ricardo Campos, Epa. o Mr. Epa. Mr. Fields. Yes. Mr. Mr. Fields, muito obrigado <risos> por terem aceito este convite de cá estarem. Uhum. Uh... Obrigado pelo convite. A primeira pergunta seria, vocês consideram-se pássaros diurnos ou corujas noturnas? Epa. Ou talvez um falcão master tardio? Com essa... Hum. que eu responda? Eu... Eu quero eu dar responda primário, é... Ricardo é o primeiro. Eu considero-me um dinossauro voador. Um dinossauro voador. <risos> sim para é, é, é, é, um é para é. não sou tão um dinossauro quanto o Ricardo, mas é para aí. Pássaro madrugador, no meu caso. Também. Pássaro madrugador. É as duas coisas. É pássaro madrugador... Diria durante a semana, pássaro sim. diurno ou madrugador, vá. E durante o, o fim de semana... É, então, é, isso. é, é. noturno isso. Seria... Mas não vamos entrar em muitos pormenores depois. Portanto, okay, muito sim, <risos> e da minha parte é mais ou menos é, também, sim, Mas também, também houve épocas é da minha vida que era, todos os dias, havia o dinossauro noturno e o dinossauro voador. O dinossauro voador e o dinossauro noturno. E qual seria a, a diferença entre os dois, neste caso? Não tem asas, outros... Pois, <risos> dizer, okay. Não tem asas <risos> e, outro, de vez em quando, teria umas asas para curiosos. voar. Muito é. bem, ok. Quem percebe da noite entende. Está ah, pois é. Ah, pôs me uma coisa. Isto, isto é uma frase que eu encontrei no Instagram da Valentina. Bem... Talvez dos primeiros, das primeiras fotografias que ela publicou no Instagram. Medo. Vocês diriam que a rádio ajuda pessoas feias, mas com vozes bonitas a estarem empregadas? Somos a prova disso. Não, é não, é, é, não estão a ensinar. Ah, Desculpem. É. O Romano é o bonitinho da rádio. É, não, mas. Não, é. É verdade, eu não descobri ela. isso da Valentina. Ele ele foi, ele, Andaste... Fiz a minha pesquisa, não, pensar, não é? Como... Gostava de dizer que... Digamos, mas a rádio, hoje em dia, não tem... As, as pessoas bonitas os pipis. O nosso pipi é o Romano. Sim. O, o Romano pita, é o bonitinho eu, da rádio. faz Feito a te comunicar. Ele se é arreja se é sempre bem, sim. faz Vai ao ginásio. Isto nunca vem assim de uma não Somos realmente aqueles que escondemos oh, atrás do microfone. Agora temos uma voz que é uma coisa que... Normalmente ninguém nos euvo por causa do. No entanto, a valentina também anda nas andanças da TV, não é? Sim. Como apresentadora sim. Da, da RTP. Sim, mas aí tem Photoshop. <risos> Exato. Ah, é. Metem os filtros. Não, tem muito filtros. filtros. A vantagem da televisão, de, de estar na, na televisão e de fazer as reportagens para a televisão é que tem caracterização antes, que me permite ter maquiagem, que é uma coisa que eu não tenho hoje, oh, mas... e okay. cabelo e. e... É essencial sim, tu achas isto que é giro, por isso tu vais à televisão. Ah? É, não, porque é alguém que nível achou nível que, o, o, de o, de que é. fazia sentido. Também mas... é a única. Sim, também é verdade. Há mas, mas é mais bonito, é a única, mas é mais bonito. tem o sorriso de hum? giz, okay, tá. vai com o sorriso. O sorriso de luzão, o sorriso da rádio. O sorriso da rádio. Ou rádio. o riso, o riso da rádio. O riso da rádio. É o genuíno normal. Muito bem. Vocês têm que ter, de facto, muito cuidado com a vossa voz, porque a vossa voz é a vossa ferramenta de trabalho. Da mesma maneira que as vocalistas fazem alguns treinos de voz, vocês também fazem ou têm o vosso próprio segredo? Não posso contar os treinos não, de voz que ah, Obviamente. Há, há, há coisas que nós não conseguimos partilhar porque, por vezes, nós nem planeamos e acontecem. temos a voz sem percebermos. Uhum. Ah, ok. Mas há uma, Mel de Abelhas, não? há uma coisa engraçada, não, não. que antigamente uh, é os que é que grandes locutores é? de rádio eram pessoas com grandes vozes. Hoje em dia já não é assim, Sim. porque as próprias tecnologias uh, adulteram as vozes, uh, okay. uh, as vozes são, prostitu são prostitutas de si próprias, porque a tecnologia faz que isso aconteça, e nós todos sabemos que... Posso dizer que muitas vezes o que importante não é bem a voz. Hoje em dia. A comunicação é algo que engraçado. É claro. Portanto, as coisas também mudaram por causa disso. Aliás, havia uma coisa engraçada, que era os jornalistas, quando não tinham voz, não, podiam não, não faziam. Não faziam. Fazia. Não apresentavam noticiários e havia alguém que lia as notícias por pois, eles. É verdade. Ah, Isto é. acontecia. Era coisa ah, suave. Sim, antigamente havia jornalistas que não, não, não, não podiam ir ao microfone. Hoje em dia qualquer jornalista, minimamente que tenha boa comunicação, consegue Sim. ir o microfone. Mas o microfone é um, é um objeto que tem pode ser devagar muito. A forma de ir ao a microfone também é importante. Ele disse a forma de ir a ao microfone. Atenção. De de ok. Isto são muitos lado, anos, pô, a, ir muitos muitos anos, anos de... a ir ao não, microfone. Muitos anos É verdade, é verdade. Digamos aqui que o Ricardo é, lá está, o tal dinossauro voador. Não, não. Estão estar <risos> já eu, o microfone <risos> é novas, nas novas tendências. A forma de ir ao microfone é que vai variando. É. Ricardo, okay. uh, não sei se estou, se estou correto, mas tinhas um programa chamado Efeitos, em 1984, uh, na João rádio, Neto. que agora já não existe, é a Rádio Madeira. O que é que mudou desde então para agora? Os pratos, o microfone, uh, tanta coisa, já mudou. A própria tecnologia mudou. Agora, nessa altura, e fazer esse programa com o Emanuel Joanito. Posso vos dizer que provavelmente foi o primeiro programa de rádio pela manhã que se fez totalmente descontraído. Nós entrevistávamos dentro da Estação Rádio da Madeira. Quem conhecia a Estação Rádio tinha um, uma, uma, uma paragem de autocarros e nós, através de um microfone com fio, portanto tinha que ser um fio muito grande, certo. íamos entrevistar as pessoas do, da paragem de autocarros, ou eu ou o Joanete, e okay. depois era uma coisa muito maluca e fazíamos coisas muito malucas que eu me lembro anteriormente, e o trabalho desde a Rua dos na RDP, nunca acontecia esse tipo de, de, de criatividade dentro dos programas do de ser e fazer brincadeiras é o... as mais ridículas pessoas. Sempre com o, o fio do microfone. Sempre com o fio do microfone. É. Dois, que isso, senhores. Tenho... Eu, portanto, o que é que mudou? Mudou realmente a comunicação das pessoas e a forma de estar e também do ouvinte. O ouvinte também mudou bastante. A forma de... como o rádio hoje em dia não é a mesma coisa que o ouvinte. Ouvia claro. rádio antigamente. Agora isso. está muito ligado à internet também, diria. Claro. A rádio teve que se reinventar. Na vossa opinião, a rádio precisava deste, senão morria na praia. O que é que vocês têm a dizer sobre isso, Romano, por exemplo? Uh, eu acho que sim, eu acho que nós tínhamos que nos reinventar. Aliás, tínhamos que, à boleia do que se está a passar, a redes sociais, a rádio tinha a magia. e comecei a fazer rádio ninguém fazia a mínima ideia quem estava do outro lado do microfone. Uh, essa é a magia da rádio. Hoje em dia já não é propriamente isso. A rádio tem a nível visual, também tem a nível... Uh, é, é a comunicação, mas também a nível visual teve um grande upgrade. Uh, eu acho que sim, se nós não acompanhássemos uh, esta evolução, uh, que é boa para nós, uh, porque nós queremos a comunicar, chegar às pessoas, uhum. e temos várias formas de chegar às pessoas. Além de, do microfone, agora também temos a imagem, e, e acho que isso... a rádio em si não há de morrer, mesmo sem imagem. Eu que... Claro, claro que Acho que a falar no Posto Inúcio. Não tem imagem nenhum <risos> do Facebook e tem as suas Não quase só o Posto as rádios locais. Sim, sim, estou a falar, falei no Posto porque. Sim, mas a rádio assim... Ora, de repente, geral. de repente chega aqui o Duarte. mas isto é Isto é laranja. boa ideia! Bom dia, oi, Olha, um brinde. Achei um é uma grande um relampada. É, é, é, é, o, o Duarte tem este planeta. efeito nas pessoas. O Duarte de repente chega. Eu arrigo há pouco, quando estavas-me um a perguntar André sobre o que é que nós éramos, éramos uh, vo uh, pássaros voadores, diurnos, André. Quando falei no dinossauro que pode ser voador, é com estas bebidas. Sim, ganha asas com essas bebidas. Podes ganhar umas asas muito grandes e ainda estás a perceber que já estás a voar há muito tempo. Para, para que conste, isto não é uma hora indicada para, para este tipo de coisas, mas isto é não, literalmente uma responsabilidade. É. É. É. Em alguma parte, dizer, do de... parte do mundo. De... Mas desculpa, não somos cidadãos do mundo. Não, mas eu também não acho mal darmos a ver isto, são 9 horas da noite. Exatamente, esta é uma hora. Estamos dentro do estúdio. Está à noite séria ainda. Claro, está à noite séria ainda. É, isto claro é a magia foi. da rádio. O que eu fiz agora é mesmo. Pois é. Nós podemos eventualmente falar de um, de um contexto ou de uma situação e que as pessoas não sabem se é gravado. Há tantos programas na rádio que são previamente gravados e que há muita gente que pensa que, pensa que é ano e Teve um exemplo que não tem nada a ver com o com tem tá. que televisão, que uma empregada de uma tia minha acompanhava um, uma telenovela brasileira e que havia um, um senhor, que é um conceituado ator brasileiro, <risos> que era o Márcio, e ela adorava o Márcio e o Márcio, e a hora do jantar dava sempre o Márcio. E ela nesse dia olhou para a minha tia e disse: Ah, hoje não vai dar a telenovela? E a minha tia disse: Mas porquê? Ah, com o Márcio eu vim no telejornal que está de boa <risos> oh, oh. Só tens em na poupada da telenovela. Claro, né? exatamente. E a rádio tem esta magia. Aconteceu-nos uma coisa claro, engraçada, porque já fiz manhãs também com o Ricardo Campos, há uns anos atrás, uh, por brincadeira, decidimos uh, falar. Eu estava a falar por cima de uma música de Pink Floyd, cujo início era o som do helicóptero. Ah, então sim, achamos, sim, sim. mas aconteceu, aconteceu não, não, não, não, sem, não. inicialmente aconteceu sem querer, Pois nós um, achamos que se calhar aquilo funcionava, <risos> Poxa, funcionava <risos> bem e, <risos> e fazíamos mesmo de conta que, estava que, o eu, que eu ia para um helicóptero não, nós andar e falar diretos. de trânsito. E toda a gente achava que era a sério, Aliás, Foi, eu, eu, se, se calhar o mais flagrante. Se isto é para contar histórias engraçadas, eu, esta, esta do, do helicóptero tem uma eu coisa muito engraçada. É que, não tem nada a dizer. Isto, isto é incrível. Ah, é que é que vocês não comendo, um chefe nosso que perguntou-nos assim: pá, vocês têm que alterar o trajeto de vocês do helicóptero, pá, vocês também ir à zona de Câmara de Lobos, também tem muito trânsito então foi incrível. É a da, isto, é, isto é real. Sim, sim, e, radio, e havia pessoas é assim. que nós dávamos o tempo. Ah, o trânsito. Como é que estava o trânsito? Nós pulsávamos para a via litoral, perguntávamos como o trânsito, pongamos o um helicóptero no ar, Valentina ia de helicóptero a falar como se estivesse num helicóptero. Um a é chamada de telemóvel, que ela saía do estudo para fazer. Portanto, Por era uma coisa, isto é magia da rádio. Exato. As pessoas não sabem se é sim, verdade ou não sim, é sim. verdade. estou a dizer com os um, nossos. De chefe diretor, há um autor que eu, eu, eu perguntei-lhe a ele, mas achas que nós temos um, um, algum helicóptero? E ele, Pá, mas não é verdade, não é verdade isso? Tens atrás, vai. Não, o não, não a é verdade. Dizer, a... ah, do outro estou magia, magia. magia. Ocorre-me de facto, ocorre-me a, a história da Guerra dos Mundos, do, é... do Orson Wells. Do do é, é, é. Muita gente é prova... acreditava que aquilo era real e houve consequências Sim. Isso? Ah, eu, eu, te, eu tenho uma história do género, mas não foi na Rádio Clube que simularam no dia 1 de Abril. Uh, tínhamos, <risos> a, claro. tínhamos a ideia de sempre gravar coisas relacionadas com o de Abril e, e pronto. Uh, Simulamos um, um, um assalto à rádio e depois foi uma questão de Nossa, moscas que estavam dentro de um, de um caminhão e o caminhão captou e depois uh, as moscas andavam aí mais à deriva uh, e direto a tentar falar com o proprietário do caminhão e se dar cabo das bananeiras e, e, pá, e criar aquela realidade mesmo que estava-se a passar algo no dia 1 de Abril um, A rádio tem realmente essa magia. Eu, eu toquei a questão da, da, da imagem, mas nós podemos fazer imensa coisa e, e daí que eu disse que a rádio nunca, nunca há de morrer nesse sentido. Claro cria-se aquilo, aquilo que quem está a ouvir do outro lado não faz a mínima ideia o que é que está a acontecer. Tu podes fazer a rádio em direto a olhar, tipo, como se estivesse a fazer a televisão, mas tem essa magia. E o Ricardo, com certeza, tem muito mais histórias uhum. uh, que ele nem, nem, nem sequer, se calhar, partilhar connosco, porque... Eu, eu ia dizer uma coisa ao Romano, que na época ele, ele estava a falar muito bem que a rádio tive que acompanhar as, as novas gerações e as tecnologias e, hoje em dia, as pessoas conseguem, através da, da imagem, também ver o que é que estamos a fazer na rádio. Mas a rádio, a verdadeira rádio, Falando a rádio que devíamos, devíamos fazer hoje em dia. E uhum. Uhum. não é com ajudas tecnológicas. É, é fazer a rádio como se fazia antigamente, que num relato ou numa Havia até, por exemplo, tocava-se um sininho, fazia-se a chamada uh, sonoridade de, de, do ambiente sim, ou sim, qualquer sim. atmosfera uhum. que quiséssemos criar, fazíamos com pessoas dentro da, da rádio. Que, que criava a imaginação das pessoas. Será que eles estão dentro de um, de um, por exemplo, eu lembro de haver uma, uma, uma missa que era dada, uh, no, eu também fiz programas no posto de do Funchal e eles tinham uma parte que era, não era uma missa, era um, era um espaço de uma missa, e, que, que, e estava a sensação que estavas numa igreja, e então tinha alguém ah, ao lado que tum! É <risos> para, para as pessoas que eram crentes, que, que, que pensavam isto está a ser transmitido a uma igreja. Exatamente. Claro. Mas não havia tecnologia nenhuma, era a criatividade, fazia-se coisas muito muito engraçadas uhum. a nível de rádio. E eu acho que a rádio para se reinventar, dentro deste novo processo, uhum. deste, obviamente com ajudas tecnológicas, é verdade, mas acho que se a verdadeira rádio um dia, penso que vai ter que criar essa atmosfera quase de um cinema de estúdio, a, dar, a criar uma imaginação à pessoa que está lá fora que está, parece que está na lua, parece que está no andar de avião, mas sem tecnologia nenhuma. E há tipo só na plastia, Por, sim, objetos, sim, sim, por sim, exemplo, e... exatamente, e... traz-te uma palavra que eu, eu, eu, eu, eu queria dizer. É, é esta, mais um pouco. E essa rádio, essa rádio <risos> é uma rádio que se pode, que se pode criar novamente. Não, eu adorava ter um, ter um programa de rádio... Ra... Se calhar não devia dizer isto porque assim vou... É Mas gostava muito Cuidado. Ter... Jeito, não, gostava de ter, ter um programa uh, em que os jingles, por exemplo, fossem feitos em direto por uma banda. Por exemplo? Assim, uma coisa ah, de... yeah, yeah, yeah. De por exemplo, late night show eu quase talk show, exato entra, entra alguém, e alguém entra um, e tens o jingle tens a banda a fazer o jingle e a banda sonora, tudo o que está a acontecer em estúdio, eu adorava ter uma coisa foi oh, é fazer tá, tá, uh, olha, a, bem, a ideia foi minha fica, fica aqui registrado que isto é uh, copyright da Valentina, Valentina. Sim. <risos> mas uh, sobre o que disse o Romano e o Ricardo Campos sobre a forma como, como a rádio está atualmente, eu sou muito defensor tal como o requer não tanto como o romano de uma rádio tradicional daquela que é feita de forma tradicional uhum. sem sem as redes sociais em, são importantes porque temos que claro. temos que obviamente aparecer uh, se não desaparecemos não é temos que estar uh, nas redes sociais não não existindo uma pergunta é, é um para bem, vocês vocês têm noção de, dos ouvintes que vocês têm atualmente, se a maior parte deles a percentagem o percentual é mais uh, na rádio ou nas redes sociais, conseguem perceber isso? Acho que, acho que as coisas complementam-se é. um bocado. Vou é pegar. importante, lá está, é importante ter este, este complemento, estes conteúdos multimédia, mas acho que o mais importante é sempre aquilo que está na emissão de rádio. O resto é um complemento àquilo Sim, que nós fazemos durante as horas de uma Eu concordo, que eu numa coisa. Quando se fala de rádio, não podemos estar a falar de, de redes sociais, porque estão é? associadas, mas a rádio, é um rádio só se estiver associada às, às redes sociais, não é a verdadeira rádio. Estamos é quase como... É uma rádio social. Sim, mas estamos a falar de, de rádio sim. no contexto real. Obviamente uhum. que, que há, há rádios no mundo. E eu, por acaso, ouço muitas rádios. Não só nos Estados Unidos e etc. Tenho, gosto muito de pesquisar rádios até para saber o que é que eles tocam, o que eles fazem, os jingles, etc. E há rádios que não, não trabalham com redes sociais. E tem milhões de ouvintes. Porque há pessoas que gostam, quando eu falo em redes sociais, não quer dizer que sejam rádios online. Sim, sim, sim. sim. Há rádios não online, muito ouvintes ou Mas não se apoiam nem em Instagrams nem em Facebook, nem em fotografias, nem em imagens. Às vezes nem sabem quem é o que é a cara do locutor. Hum. O que importa é a mensagem de rádio, de música e de, de conteúdos que dão àqueles que querem ouvir aquele tipo de coisa Isso para mim é rádio. O que é que é ganhar as eu pessoas, de, outra outra de as também, também o aqui. Gostas aqui. de usar a tua cara. Não, não. É. Eu, eu, isto é, isto é, tão, é tão claro quanto sei, isto. Exemplo. é um ter, é o, ter o, o seu upgrade. Uh, ou nós perdíamos aqui uh, o que está a acontecer, a televisão está a perder muito para canais privados, Netflix a rádio perde muito para sim. Spotify, Youtube não, Spotify. e uma coisa a rádio pois. também é muito importante hoje em dia ter o podcast a nível da, da rádio o podcast existe não só propriamente para quem faz rádio mas qualquer pessoa pode criar o seu podcast aliás existem imensos Verdade. podcasts que não, faz, ser, não, sempre. Sempre. não fazem rádio e se estou a hoje em dia, hoje, as grandes rádios a nível mundial, o estúdio de rádio não é o tradicional, é um estúdio praticamente de televisão. Brother. Sim, sim, sim. Uh, com, com muita luz, imagem e o modo tradicional de fazer rádio, porque as pessoas não deixam de ouvir rádio no carro e, e hoje em dia a verdade é que a maior parte das pessoas ouve rádio praticamente no carro, num uhum. determinado horário, uh, não propriamente em casa, como antigamente ligava o rádio. apesar de. De ainda existir e felizmente essas pessoas mas mais no meio rural e mas penso locais eu, de trabalho também mas, mas passa ao lado tens uma música de fundo não é aquela atenção aqui é uh, não é aquela atenção que tinha se calhar uns anos atrás claro. uh, e é um complemento eu acho que é um complemento porque como estamos em pleno século 21 e não é a questão de só as redes sociais mas a imagem a rádio teve que trazer a imagem para si uhum. a televisão uhum. nesse sentido não pude fazer nenhum upgrade, ou, ou, só se for a nível da, da internet, por aí, uhum. mas a televisão em si eh, não há muito mais para, para evoluir, nesse sentido. Agora a rádio, ou nós eh, tentávamos chegar a, a outro público, porque é verdade que tu vejas as pessoas agarradas aos telemóveis, e isso tudo, eh, claro, e, sei, e já sei e já vários estudos que a rádio ouve-se muito online, Pois, mas aí é que está a coisa que eu estava a acabar de Aí que está a situação. E peço desculpa de discordar totalmente de ti. Porque estamos a falar de rádio, não estamos a falar de, de redes sociais. Sim, sim. Um brief para levar pimenta, pode levar sal. Mas podes comer a carne sem pimenta, é essencial. E continuar a ser carne. Que, que oh, o é é é que eu quero dizer é que se, há se tu me disseres que as redes sociais é a pimenta eu não dá a falar, salve, sociais, não. a falar de redes sociais, está a falar do nível da online. Online, online. Não, online não é uma coisa diferente. Sim. Online não, não é redes, redes, redes, redes sociais. Ricardo, e depois o é, que é, o é, Romano está aqui a querer dizer é a plataforma de difusão. Exatamente. É a é, é, é, é, é, é, é plataforma de difusão, é, temos é, temos de difusão é em rádio hoje... Mas eu vou, eu, vou, eu vou acabar de só dizer o que eu vou... Por isso interrompi o Romano. Eu há dias li um artigo uh, de um senhor muito conceituado da BBC de Londres que dizia que as pessoas não têm noção que a maior parte das pessoas do mundo ouvem rádios online e não rádios ao vivo. Em formato, formato direto, na hora. Ouvem o uhum. um podcast ou ouvem online, ao vivo, em, nos, nos escritórios. E que essas rádios ao vivo, 90% dessas rádios, não têm transmissão em Facebook, nem nem em redes sociais nenhuma são ligadas é online, forma, pois. e as sim, sim. pessoas não conhecem, isso que eu também estava a dizer, as pessoas não conhecem quem é a cara daquela pessoa. Sim, sim. Estão ligadas porque gostam da música, gostam dos conteúdos, não interessa o tipo de rádio. E se a rádio não interessa a forma como é atingível, atingível por online ou atingível por via satélite? É indiferente. Agora, uma coisa é mostrar programas de rádio que têm já a imagem, que fazem faz lives diretos para ver as caras, o que é que nós fazemos, se não nós não fazemos, uhum. isto não que significa que seja a verdadeira rádio. Yeah. É a pimenta. É, o complemento. é, a pimenta. é o complemento, exatamente. Mas é. estamos a falar sim, é de sim, rádio. Sim, sim, sim. E rádio não é redes sociais. Eu -me não me venham um com essa, porque para mim não são e continuam a ser um homem que... Para mim, rádio é o conteúdo que tu fazes que e que as pessoas ouvem. Gostam ou não gostam? Mas por isso Portanto, também. A reinvenção terá que ser uhum. no conteúdo, na forma Exatamente. Exatamente. Para que os seguidores voltem a seguir de uma forma mais por... analógica. Porque, porque, porque, porque, porque, porque chegamos porque aqui a é uma, uma altura é que as pessoas vão seguir acho... A... Mas acho que vamos na era de estelar. Não, vão. a verdade mas, é essa. Mas a verdade mas é, mas é essa a ver é realidade. A magia do, do analógico. Continua hum. a haver sempre isso. O futuro, o futuro isso. vai ser cada vez mais uh, à procura das origens, que é Sim, okay, sim, sim. Mas adaptado à realidade que estamos a viver. Mas a tecnologia não posso ser só um, a, a parte das redes sociais. A tecnologia hum. vai ter que ser inventada e reinventada dentro do estúdio para uh, ter condições para fazer coisas e coisas. É, vou, é, vou brincar. A Eu rádio, posso, a rádio posso, não é propriamente posso Atenção, dizer coisa Só uma Eu não estou aqui a falar da rádio. Eu estou a falar de um site. Atenção. Estamos a falar do mundo digital. Estamos em pleno século XXI e neste é? fantástico, <risos> 2020. Fantástico. <risos> fantástico 2020. Fantástico! Eu estou a falar de um site onde o Ricardo, o, Ricardo, o, Ricardo, o Ricardo falava bem. Antigamente não tínhamos a internet, a nível de rádio, a informação que nós conseguimos dos artistas. Tinhas que comprar as revistas, uh, não tinhas a internet para consultar, não tinhas o Google. A verdade é essa. Eu lembro-me de ouvir uh, as Noites de Vigília uh, com o Joanete. Não tinhas, não tinhas. E descobrimos em dia e descobrimos existe facilitismo informação e das pessoas também terem e, e, essa forma de conseguir essa informação. E, eu, e a minha ideia da, da rádio não é, no sentido, de atenção, é ter um site e, e as grandes rádios a nível mundial, é isso que o fazem, tem efeito. Hum... Mas não quer dizer que seja essa a reinvenção da rádio. Não, é, uma, é a tal tipo é A tal molho. Não, eu estou a te interromper porque não é esse o conceito de mas rádio. Mas é a tua opinião, eu tenho. calor aqui. Não é a minha opinião. Não é a minha opinião. Não é a minha opinião. É a opinião, não minha opinião. É a opinião. mesmo das melhores rádios do mundo. E eu estou a dizer que a campanha, e eu acompanho as meus rádios do mundo, e tu sabes disso. E tu sabes... Eu, eu, eu sei que tu opinião. tens razão no que tu estás eu a dizer, mas acho que há pimenta. Não sim, claro é. isso que, sim, tem que haver eu ia brincar comigo. Nunca, nunca podemos Espera. perder a essência do claro, que é rádio. Um rádio. Claro, eu vou claro que não. Eu ia dizer uma coisa meio da brincadeira. Daqui a uns dias temos um programa de rádio horrível e que tem uma imagem de Facebook com as mil giras, fantásticas, hum. com todas as bonitas, ou uns, ou uns homens E as pessoas estão lá ligadas a ver aquele programa por causa da imagem do Facebook ou da imagem que está a ser transmitida. Conteste de rádio zero. Não. Rádio continua a dizer. Que Hoje em dia, antigamente para fazer rádio, tínhamos ter uma voz fantástica. É isso, só Ponto. A fazer aí. Depois existe a comunicação, hoje em dia, mas a comunicação tem que continuar a ter vozes e conteúdos. Concordo que, por exemplo, eu, eu sou apologista de um programa de como as manhãs conteúdos e formas de chegar ao ouvinte interessantíssimas, perfeito, isso é a rádio. Chegar através da imagem, quando o programa não tem conteúdos, não coisa que estás a fazer rádio. Sim, isso não está não a fazer faz rádio. Sentido. Isso não faz sentido. Por isso, se estou a falar, é de rádio. É não estou a falar apresentar. se não é bom, sim, sim, sim, sim. se não é bom. Sim, sim, sim. Não vai estar a fazer sim. O, sim. O, sim. Não é rádio. Para mostrar o rádio, rádio é quem é que faz é que programas faz com conteúdos bons e não, não que sentido. as pessoas prendem porque, pelo contexto que está lá. Não é, é pá, vou ver isto, é pá, a valentina é gira, final, vai é um gajo lá ver a valentina, é pá, o Romano, é pá, o gajo jeito isto, a voz dele é mais gira do que o, o corpo. Falta para isto. Pimenta. No de, pimenta, lógico. Os doces das manhãs, acho que é um excelente complemento, porque lá está, de manhã está toda a gente a correr, tu não sim. tens tempo, sim. quero de prestar vou... muita atenção, ouvos a correr aquilo que nós estamos a acontecer. É a verdade, não, agora não, a falar. Né? Vocês lembram-se da vossa primeira emissão? Ah, pois é, sim. A, prim bem, a primeira emissão da, das manhãs, na, uh... a minha primeira Rádio. emissão. Na, a primeira Rádio, vez que sentaste-te na, na região e comunicaste para o mundo. Através ah. da rádio, lembras-te? Oh wow meu de Eu lembro-me, eu lembro-me. Exatamente. De de mas... nada, foi... nada disso. Mas foi uma coisa tão mesmo? surreal que não posso dizer. Pois muito também famosa. Ah, ah. O meu okay. foi só estranho porque não me tinham. Bom, disseram me disseram, vais fazer emissão na Rádio Santana, Santana FM. Foi onde comecei há 17. 18. 17 anos atrás, por aí. Um, e então sem time Só que ninguém me disse que eras aquilo saí é muito bom. Sim, aquela Fazias coisa de também, não. Okay. Uh, não, fiz depois, mas nesta altura fui uma emissão num sábado à tarde. Okay. E foi a minha primeira vez mesmo ao microfone <coughs> e a fazer emissão. Disse, vais fazer emissão, mas ninguém me disse, vais ir às 5, achás. Então eu basicamente disse: sou a Valentina Jesus e fico convosco até. Até shop, quando? Até, até... Sim, foi até... mesmo, foi. Até... Até... Até... Até... Três pontos. Até. E desliguei o microfone. Sim. E pronto. Eu... Foi essa assim a minha primeira intervenção. É melhor o Ricardo que eu vou contar, que eu é deve de, ser de mais curioso. Um, eu, eu, eu fui na Rádio Zarco, um, que já não existe o edifício que era na, nos apartamentos da Matur, agora temos o aeroporto lá. Uau. Um, e então eu vinha tudo entusiasmado, que disse aos meus amigos na escola, olha, vou para a Rádio Zarco <risos> e, pá, e vou passar aquelas moças que nós gostamos. É. E se calhar tinha música pedida para fazer. Ah, puxa, uau. Epá, e tipo o passarinho da Maria e tudo e vai, vai ter que ser, vai ter que ser e, e foi de certa forma comecei e, e por isso tenho um enorme respeito pela música pedida. É excelente, os discos porque pesados, é assim. inicialmente queria passar a música para os meus amigos, é. mas depois compreendi a importância que tem aqui para as pessoas, isso. e o contacto, e aí está a magia da rádio, a essência da rádio, é, com é. o Ricardo, co, é tocar é as pessoas, sim, sim, ser sim. a companhia das pessoas, claro que sim. Uh, as pessoas nem sabem e isso é, é muito importante em hoje lugar. em dia, e ainda bem que vi isso, para, porque hoje em dia quem começa a fazer a rádio não sente isso, -se. é, é diferente. É diferente esse sentimento de saber que tu estás a comunicar com outras pessoas e, sem teres apreciação, seja onde for, no outro dia podes receber um telefonema, ou cartas, escrever para a rádio, agradecer, assim, sem prendas e foi dessa forma que comecei a fazer rádio. Sebeu-te cebola e recebi. Não, não. Sebeu-te cebola? Não, não. Os meus colegas recebiam cebola e um bocabás todos os dias. Não é? A fazer que ques pedidos eu recebia imensas prendas. Aliás, chegavam se calhar até a ir levar, chegou a acontecer na Rádio Santana porque faziam 10 pedidos irem sim, lá, levar-me uma fatia do bolo de aniversário da pessoa que oh, era aí era um tipo... Os pedidos é uma coisa, sim, isto é a mesma sim, magia sim. da rádio, porque era como se eu... Fizeste da família. Daquela sim, família... Sim, sim, sim. Estão sim. todos sim. A ali reunidos à volta do rádio, que é uma coisa... Olha, eu arrepio-me claro. só de pensar claro. porque pois. é... a coisa mais bonita. Não, não, não, não, não, tem toda a gente à volta do rádio... É que estes dois meninos estão aqui. e Eu comecei a fazer... a Valenciana entrou na RDP e começou a fazer manhãs comigo mas estes dois meninos sempre muitos presentes, hoje em dia, eles sabem disso, é, porque eu não vão muitos presentes. presentes, já não é cebolas, mas uns bolinhos, recebe... uns crepezinhos, uma coisa... Uns... O não sei que acontece que não... atualmente, e tenho, tenho que retificar, o que acontece atualmente é, imagina, nós temos o dia do chocolate e levamos ao chocolateiro, mas não a obrigamos a levar chocolate, ele para casa leva. Sim, para casa. Para casa. Porque também recebe às vezes. É um convidado, -se convidado. conveniente. Nós é. nós que nós recebíamos. E você sabe, de vez em quando temos umas pessoas que foram convidadas ou são nossos fiéis ouvintes e que, por exemplo, que fazem poncha, podem levar uma garrafa de poncha-lá, lá... E nós não pedimos brolas. nada, é e nem foram entrevistados. É, é pá, assim. Sim, mas, mas isto... acontece, no Natal, principalmente, há imensas broas e coisas... Vocês são -se tipo o Fernando Mendes da rádio. É, é, é verdade. verdade, o Fernando Mendes então, Espetáculo. recebe... <cisa> Espetáculo. Os gajos que <ele> tem um armazém só com ofrendas O convidados. Está cheio de inlatados, não sei se tu sabes. Os seguidores, enquanto... Ouvintes. Eu continuo a achar que são ouvintes, e, e, e é curioso que nós, o, o programa que fazemos de manhã, uh, partilhar histórias com as pessoas, uh, é, é sempre surpreendente ter os convidados e saber a, a história que eles têm para contar, e, e poder e ter o prazer de partilhar com os ouvintes. Uh, e depois isso fica ressuscitado, por isso saco que existe, se calhar, a, a nível das redes sociais, Eu agora sim, vou buscar, ou então se tens um site podes porque as pessoas pois, podem conferir, ou apanharam no carro de manhã, estavam a caminho do trabalho e nós temos uns túneis fantásticos e ficaram a meio da bem. conversa é e depois bem. podem rever o que é que nós falamos okay. uh, e bem. é importante ter essa informação lá disponibilizada porque uh, antigamente o, é, que, o, que, o que se o que se foi, é nesse sentido que, tu, é que é o complemento, é nesse uh, sentido, uh, que é muito bom. importante uh, e temos que usufruir disso que nós temos, do que é. É nesse sentido. Mas temos histórias e pessoas fantásticas que partilham essas histórias e depois quem nos está a ouvir uh, diz, revejo-me nessa pessoa que está aí convosco. Ou recebemos mensagem nas redes sociais ou através do WhatsApp Sim. que as pessoas estão a ouvir e reveem-se no que estão a ouvir. isso é muito bom. Muito fixe. Passando do dia para a noite, vocês também estão envolvidos na vida noturna no que diz respeito a passar música para as pessoas. Neste caso, a música pedida já não tem tanta piada. Prende. O Ricardo gosta. O Ricardo gosta O Ricardo, o Ricardo pedida, tem, tem sempre uma resposta. O Ricardo acho que é o DJ que consegue dar as melhores respostas é, para a música pedida. É? E eu acho que a pessoa assim, depois já, ele, ele já vai contar, mas, já pelo que eu já vi, pelos poucos anos que trabalhei com ele, que foram muito poucos, a um, absorpa a música e depois, já, de repente, eu não devia ter falado com ele. O... Se calhar, não, não devia ter eu, falado. Eu, eu vou, eu vou dizer tem, uma coisa. que tem histórias eu, eu, muito eu, eu na noite, e, e, e é diferente do de, um, de trabalhar na rádio, e, e, e o Romano tem, e eu e a também tem essa experiência. Uhum. Nós comunicamos com pessoas, em direto ao vivo, e comunicamos de uma forma diferente. E, obviamente, os gostos das pessoas, tivermos muitas pessoas são todos às vezes diferentes uns dos outros. Mas e há sempre a, a maioria. sempre a maioria. Claro. E, e normalmente eu acho que quem vai a um clube a uma discoteca não pode pedir uma música. Tem que consumir o que Se vai a aquele espaço, tem que consumir o que é. Se o lá, está lá, se está lá, se vai à minha um um casa, vai a uma conhece o público. E, e, obviamente, sabe-se, se a maioria do público quer ouvir rock, nós vamos tocar mais rock. Se quer, se quer música de dança, portanto, põe as Obviamente, sim, sim, sim, sim, sim, sim. Que a que a disparidade de, de sonoridades que existem é difícil de agradar cada vez mais os gostos. Eu tenho uma, uma frase, sempre que, que era a minha frase, os meus amigos que sa sabem que eu, sou um eu nasci com o rock, eu sou um homem que nasci com os grandes superbandas do rock, Cresci mesmo com elas, também cresci com o disco e com o funk e etc. Mas o rock é que me envolvia, e eu que me ano mais magicamente no, no campo da música. E antigamente, quando, obviamente nas discotecas não se pode tocar muito rock, algão, mas não se pode uhum. então, E quando eu fugia para os quizombas e os condores, não havia antigamente, mas não interessa, e, uh, e os regatons, que são espetaculares E como um, eu fugia para esses meus assim, é pá, o que eu te conheço. E eu tinha a resposta que o Romano, quando vinham para pedir uma disse assim, tens rádio, tens, tens, trouxeste carro não trouxeste? Então, eu disse, vem o teu carro ver essa mocinha que tu podes e depois entra aqui novamente. E teve uma história... Ah, uh... Categoria. Eu tive uma história, eu tive uma história de... Isto aconteceu, só aconteceu uma vez. E eu nunca me esqueço qual era a música. Vieram pedir essa música e a música estava a dar. Nesse preciso momento. Sim, sim, sim. Era do, na altura que tinha Sáfrido, play pleito lá. Isto tem imensos anos. Olha... Exato. Então... Não? Eu não estou a solver. Opa! O problema é que eles bebem nesta poncha e depois, e depois é. há, que ter, é. há que ter muito cuidado e há que também ser um pouco compreensível, porque à noite o estado, de, o, o estado de espírito das pessoas, o álcool, é preciso ter cuidado também a falar é, tu, tu que trabalhas à noite te, acabas com os anos de ter essa percepção do estado da pessoa, está muito alcoolizada Sim. e da forma como é que diriges essa pessoa. Uh, e, e depois acabas por ser o melhor, a maior parte das vezes, praticamente quase sempre, e o Ricardo Talvez mais depressa possa confirmar isso do que eu, mas há algumas situações, mesmo for, festas fora da, da discoteca, que e tal, esta música, e depois acabava à noite, éramos os melhores amigos e para o resto da vida, e a coisa Sim. tinha corrido bem e e toda a história. É verdade, eu concordo com o Romano, está a dizer, é, é que estou 100% de acordo com o Romano, uhum. mas uh, uh, uh, o capítulo de Música é Pedida, e sou provavelmente um dos discos mais complicados para me dar a volta. Mas também posso estar a tocar coisas que eu odeio, que detesto, mas ah, toco, mas é o trabalho. toco com tanto amor que as pessoas pensam que eu adoro. Sim. Eu... sim, e porque o sim. objetivo é pôr as pessoas a dançar, de facto. Sim. O nosso objetivo é pôr as pessoas divertidas. divertidas. Ponto. Ponto. Não a dançar em geral, Ponto. mas sim. sim. Eu costumo dizer, Depender qualquer tipo de música, uhum. qualquer, qualquer, nas circunstâncias certas e nos momentos certos, eu sou capaz de ver. Eu nunca iria, costumo dizer, nunca vou para um real ouvir música clássica, nem jazz, nem funk, nem nada disso. Quero pembalhadas para a cabeça e deixar andar. Yeah. Vou dar um uh -huh. exemplo ao contrário. Uh -huh. Eu sou, fui anos e anos anti-salsa. Uh, Eu não gostava de salsa, era uma música que me tocava. <risos> Eu adorava aquela. E então, uma vez fui para Ponta Cana de férias. Bebi umas curvas livres, não havia poncha destas, mas às 11 da manhã já estava com uma zoada na cabeça e calva com o sol e só se tocava a salsa. como eu comecei também a dançar a salsa e estava ali, quando vim de lá para cá de férias, já gostava de salsa, vinha com salsa de tudo. Já estava, já estava, já estava, já estava, como estava um ambiente já não era de salsa, comecei a comer coentros. <risos> Valentina, uh, artista de variedades e da cassete pirata, tens alguma é. história caricata de, de música pedida ou de, de alguma uh, coisa que se passou? Tá na, na, de, musica, mais... de música pedida, uh, era aquilo que, que eu estava há pouco a dizer relativamente a uh, sentir que estava mesmo na casa das pessoas a fazer parte daquela não, festa. Ah, muito bem. Uh, mas na, não, obrigado. Uh, por exemplo, na Rádio Santana, foi foi onde trabalhar uma Rádio Local, com discos pedidos que eu fiz durante imenso tempo. Uh, eu recebi a lista com, com as músicas uh, para o aniversariante e tinha o cuidado de criar uma história por detrás das músicas. Okay. Que era, imagina, chega alguém, chega o André, com um ramo de 24 rosas para a aniversariante. Essas 24 rosas estão bem todas. Depois a, sim, 20, é um Isso tema é numa... de José Malhoa. Não peças ah. para ela cantar. água fresca numa jarra. Ela vai cantar. Não vou cantar, só, cantem, vou, cantem, só. Cantem, vou te cantem, clamar. Um um um Põe-lhes água fresca numa jarra, dentro do teu quarto, junto a Cama! Nós treinamos várias vezes uh, de uma sim, aconteceu. Sim, nunca aconteceu. <risos> nunca aconteceu. Uh, mas tinha o cuidado de fazer, de fazer essa sequência que para mim fazia sentido sim. de alguém que chega a uma festa, uh, leva, leva uma prenda, não é? Depois há ali um momento de confraternização, uh, sei lá, por exemplo, com o mestre da culinária e vai preparar a comida. <risos> lá está a história toda por trás. Mas eu achava que aquilo fazia sentido. Para mim, porque estava ali e criava todo este argumento e tinha o cuidado de fazer as coisas adoram. assim. Mas eu não sabia sequer se as pessoas percebiam ou eu não uh, o que é que estava a acontecer. Mas aconteceu uma vez ser abordada por um senhor que me disse: adoro, a, a história cria. Foi apenas uma pessoa que disse que se, se calhar percebeu-se disso. Mas disse-me: adoro a forma como você cria a história uh, no. no a, a, com, com os discos pedidos, sim, sim. Que, que a partir de uma música que, sei lá, que as pessoas podem achar desinteressante, ou, é ou outra coisa qualquer, qualquer mas que fazia, fazia sentido, pelo menos para aquela pessoa, e só fazer a diferença para aquela pessoa, excepcional. As, as histórias eram improvisadas na hora ou tinhas uma pequena preparação Não, antes? Se eu, se eu recebia uma lista com alguma antecedência, tinha o cuidado de olhar para as músicas e preparar as coisas. O improviso é muito bonito, mas Pode -se correr ser, mal às vezes. O improviso deve ser preparado. O improviso deve acontecer por cima de, de uma preparação. Eu sou dessa opinião. E na noite não tens nenhuma, nenhuma história de improvisação, chave? Ah, eu tenho, é, a tem, a a tem, né? eu, eu tenho. A já... Valentina eu da sei. noite. É. Ah, é, é, verdade, é verdade, é verdade. Eu, eu tenho, eu tenho e -te. encontrei a Valentina numa noite de carnaval. Uh, não era a Valentina, era Muito. o Axel Rose. Não, o Slash. O Slash, o Slash. Guns and Roses, o Slash. E eu vejo a Valentina... É-se dirigir na cabine das Vespas é e depois vejo a Valentina sim. desaparecer. O para da cabine das Vespas tem um ligeiro um de grau. Que, é e, oh. e a Valentina desapareceu, depois a Valentina apareceu com os óculos todos... Os óculos. É. Rock and roll! Yeah. Ah, Foi excelente! Foi. É a Ah, mas já-me aconteceu de estar, a pôr, uh, estar a pôr música... Uh, sei lá, estar toda a gente a se divertir e a ver aquela única pessoa. Isto tem festas, festas de, de empresas e assim, sim, sim. Uh, uma única pessoa que, que discorda das músicas que eu estou a pôr, então coloca-se assim ao fundo... É o hater. É, sim. Uh, um Fica a olhar para ti de lado. <risos> um ferro voltado. Uh, <risos> olha... <risos> um ferro voltado, gostei. Eu meto uma música e ele faz-te. Ele faz-te. Okay. Esta, esta sim. Ou então... Mas sim é muito sério. Sim, muito sério. Muito assim sério. mesmo... Muito Sempre... uh, Eu, Ok, tudo lá. bem, está toda a gente a se divertir. Há hum, ah, sempre, há ah, sempre. Mas de repente, vocês, como, como performers da, da noite, neste sentido de colocar a música para as pessoas, quando isso acontece, vocês não têm. Não, não vos remoi por dentro, Bastantes. ao ponto de quererem satisfazer aquela pessoa em específico. Sim, claro que sim, A mim acontece. Nunca. Nunca. Nunca. Eu, sou, eu sou, um, sou ferido nesse aspecto, totalmente, pode ser a minha irmã chorar à minha frente. <risos> <risos> frio aquela... Não, eu sou assim, o assim, trabalho sempre para as massas, para o povo, para, as, para, para a maioria das pessoas. Obviamente que também há casos sensacionais, que às vezes pedem uma sugestão sim. e que não é conhecido na hora, mas que provavelmente, mais cedo é ou mais sim, tarde, sim. eu satisfaço é -se e se já, pediu já nessa situação momento, até é era esta mais, música ser é uma coisa que eu obrigatoriamente tenho que pôr, pode ser a minha irmã chorar à minha frente, que ela chora, que é o problema dela, que vai para a casa de um lado que sim. É, não, é. é mais por aí de desbrocar depois eu, um momento para meter exatamente. a música que a pessoa. Agora, é remorsos, zero. Ah, remorso, uh, não, sei. remorso, remorso sim. Não, não era tem. isso que é, nos estava a, a referir, verdade, mas... A verdade é que não conseguimos agradar Desafio. a todos. É impossível. Isso nunca há de acontecer. Claro. claro. Uh, mas eu, como eu partilho a opinião do Ricardo. Não podes com todos, mas vamos para a maioria. Porque... E depois é incrível que essas pessoas que estão lá, epá, mas esta música. Mas depois acabam por se deixar envolver pelas restantes e depois ficamos aqui, se uma pessoa liga muito a hum. essa situação, eu, tipo, então ele estava ainda há pouco ali com umas caretas e de repente já está passado passar meia já está com os braços no ar e a música se é se calhar, se calhar foi isso mesmo que foi preciso, tu tocares a música que ele queria Não, para não, se entregar não, não eu a estou a falar um é. sentido, mantive, yeah. mantive o registro que tinha ah, sim, sim. e essa própria pessoa do um momento passado poucos minutos já estava no meio da festa é espirante é, espirante espirante. Boas, é, e, e é mas muito boas, é mas importante mas ter em conta porque por vezes tu podes ter em atenção essa só pessoa e a questão que tu colocaste de ficar ah, e aquela não está a dançar e prejudicares o resto da noite pois. porque tu ficaste concentrado nessa pessoa e os restantes que estavam a gostar do teu trabalho acabares por de que dedicar tudo o que estava pessoa, a passar. pessoa, ser do Muito cuidado muito cuidado E saber separar bem as coisas, porque se a maioria está a dançar, e não vou estragar isto. Claro. Só para ali sim. duas ou três pessoas. Não, não podes fazer isso. Quando é, de grupo de amigos, não é verdade? Sim. Mas eu tenho aqui na minha coisa a acrescentar ou que o Romano está a dizer, e que é... Uh, pergunta muitas vezes o que é que mudou na noite, nos últimos anos. Antigamente as pessoas iam às discotecas para ouvir música. Não havia internet, sim, sim. não havia acesso a, a, à música. E pois, quem mandava na noite até aos últimos 10 anos era o homem. O homem é que bebia, o homem é que ia para o controle das miúdas, o homem é que se drogava, o homem é que decidia qual era o tipo de sonoridade que se tocava nas discotecas. Coitado da mulher, ela calava-se ficava no cantinho. e Era assim. Nos últimos 10 anos, isso a sociedade alterou-se. Não, não estou a dizer se é bem, se é para melhor, se é para pior, alterou-se e é a é que existe hoje em dia. A mulher é que começou a dominar, os, a mulher é parte feminina, Sim. mudou socialmente, principalmente aqui na nossa terra e em Portugal também. A mulher é que, é que sai à noite, é que bebe, é que se droga e ela que controla os, os, os esquemas, o engate da noite. O homem, o homem, substituir. Este, música... este vai ser o melhor programa. Isto <risos> é, real... é uma realidade. Isto é uma realidade que vocês, ninguém pode combater com isto. Eu o estou nestas gerações todas e eu vejo esta movimentação social estas alterações. Daí que hoje em dia aparece músicas como o reggaeton, hum. como, como o, os Kizombas. Okay. Músicas espera. que são. Espera, espera. deixa-me acabar no resucito. São músicas muito afeminadas. Músicas para o grelo? São, são chamadas de <risos> músicas o é uma puta sem é, música para o gorrelo. É, e atrás tá. do gorro, por causa da música, estamos Eu a falar amo. sempre dos gostos. Está o, é. o gajo. Tem o gajo. E o gajo prefere muitas vezes. Isso é tanta malta que gosta, por exemplo, que estar a ouvir música eletrónica, mas, isto é meio das giras, a ouvir o regaton no, no, no outro lado, eles estão-se bem, embando é. para a música eletrónica que vão vir em casa e que Poxa. vão para lá porque está lá o, o gorrelo. Pronto. É <risos> A cor-flor, a cor-flor. <risos> é antigamente é diferente. Tens mais esponcha aí. <risos> Porque isto é assim. Mas esta, esta alteração por causa do tipo música ou não pôr música. É verdade. Há muita gente, que é uma coisa que não acontecia antigamente, estamos a falar brutal tal coisa das pessoas pedirem uma música e nós não pôrmos, etc. Hum. Antigamente as pessoas tinham basicamente o mesmo estilo musical, ou se não tinham uma outra, podia querer ouvir uma música, e por isso é que nós tínhamos esta reação que cada um nós temos, independentemente do nosso critério. Sim, e os espaços havia espaços para determinado tipo de música. Eu lembro-me que a música que dava no jam que andava nas vozes. Eu vou dizer dos homens. Alex, eu vou dizer uma coisa: os homens são todos os prostitutos da música. Eles são para a música. Eles querem saber, é de outras coisas que lhe oferecem com maior facilidade, neste caso a mulher. Certo? E esta mudança soci... da sociedade também alterou, <risos> também alterou o aspecto da música que se vai ouvir nas discotecas. Eu só não tenho tantos meus amigos, eu tenho amigos meus que gostam de música eletrónica e dizem, pá, quando é que vais pôr aí um, um quizombazete para eu dançar ali em casa? Sério? É sério? Sim, sério? isso acontece. Tantas vezes. Okay. Isso acontece. Tantas mulheres. Ok. Tantas mulheres com mulheres. mulheres. mulheres de homens. Eu assisti há muitos anos os slows. É, é o ah, é. é. é. é. que eu retiro, é cada vez. Eu assisti há muitos anos. Eu assisti há muitos anos os slows na noite. E com certeza muitos que vão ver este vídeo. Slows? Sim, assisti uma hora que tinha que assistir. Tinha que passar o slal. Que era para é Digamos, era a hora do engate. Ou safavas. Ali, ou oh, então segue ah, a, ah, foi, foi. a tua vida. Era o teu lugar da altura. Era, era a única a hora, possibilidade de o, tu, ver o tu comunicares, é. diretamente, porque é uma coisa é comunicar com os e outros, agora, é. abraçado com e é. dizer... Claro. Tá, ser, como Não, é. com ah, claro. E agora, e agora vem do E aconteceu recentemente, exatamente a mesma, o que o Ricardo estava a dizer, pessoas que gostam de música eletrónica, aliás, defensores mesmo da música eletrónica, e de e das tais pessoas que podiam estar numa festa, numa noite, e que quer que estava a passar reggaeton ou música comercial, porque, é pá, toca aí um, para ver se dá, se existe o clique, e eu disse, é sério? Vem, tens de compreender -te. Isto é um bocado é, como aquele síndrome. Tá, tá, tá um pouco. De... Só de... quer dizer uma coisa, de... os homens perderam um skills. Exato. Ah, não yeah. conseguem Pronto. fazer a Já bobagem outra criativos. forma. Sabes Já que, sabes que há um síndrome também de, de, de dois anos para bom. cá. Perderam a criatividade. Perderam. perderam, perderam sim. Sim. Que por isso que não é para cá. Diz... Sentem-se amadrontos. Não era esta a expressão que eu queria. Ricardo, é sabes poncha. que eu conheço uma série de machões que há uns anos para cá fui fazer danças de salão para conhecer gajas. É. E é um Pronto. bocado a mesma é história. Então há, okay. há cítios, é, é. É é é não, mas mas eu, eu, eu, eu, eu Esse aspecto, eu já não fomento muito que isso aí a história podia devagar para outros campos, mas eu falo mais a mesmo a realidade social de todo o mundo, não só da Madeira. Portugal Continental claro. também acontece isto. Claro. A música, a noite, os gostos, alteraram-se porque a mulher alterou -se os, os seus, os seus a sua forma de estar na noite. Vocês não tenham dúvidas que, que, hoje em dia, as mulheres... Eu vou dizer, contar uma história engraçada. Há, há 15 anos atrás, tenho um casal de amigo que ia sempre a, a, às vespas e depois uma altura, eles iam sempre todos os fins de dia e comecei a ver um marido sozinho. Sozinho, pá, tinham-se separado, ele apareceu, foi a primeira figura do casal que apareceu. Hoje em dia, Todos os casais. Todos os casais que se divorciam, a primeira a bater nos, nos, nos, nos, nos, no jam ou nas Vespas é a mulher. Quando eu vejo a mulher retidamente lá, epá, ele já foi. E ele é que se <risos> ficou, <risos> <de casa. risos> ele ficou em casa, Erdeu. ele é que ficou em casa e ela é que vai divorciar agora é pula para a frente. Isto não quer dizer que a mulher tem mau gosto musical. Não. Não. Porque claro, existem claro. existem claro. muitas Exato. mulheres que têm bom gosto musical. Atenção, é, é, é mais a emancipação. É. Sim, Eu Já ia a falar sobre esqueças sim, sim. pronto <risos> mas é verdade é verdade e há que há que há que frisar isso mesmo As mulheres há muito, muito é, é tem aquele gosto pelo funk brasileiro, o reggaeton, mas uhum. há muita mulher que... e, aliás, nós aqui, gostos não se discute, podemos falar Sim. de música eletrónica, podemos não falar... Discute. Ninguém está a pôr isso em causa. Uh, Eu já estamos de a generalizar, Sim. atenção, uh, mas é verdade que existe império, também, felizmente, o bom gosto musical, felizmente, mas acho que estamos numa uma fase que é do facilitismo. Pá, o próprio homem nem tem muita... Vê que dá se dás uma ajudinha, porque é para a coisa de se desenvolver. Porque... Já acho que... não há desafios. Já então, então é exatamente isso que, que eu gostava, que vou referenciar. É que o desafio, antigamente, é nos todos, homens e mulheres para a discoteca, discoteca, porque tinha sempre ouvir o que é que estava adequado. Hoje em dia, com um acesso é tão banal. A é a música secundária. É exato, música E depois, ou envia-me uma foto da discoteca para é, ver como é que está o, está o ambiente hoje. Exatamente. Foto. Se tiveres um bar com música porreira e está vazio. Sim. Se tiveres um bar com gente gira e a música é uma treta. Há uma história curiosa... e redes sociais, é, que chama-se... É, a sociedade logo. está toda à volta de, do social, Sim. não do aspecto... É, há, há uma história de, de, curiosa com o Ricardo. Nós íamos, nós íamos muitas vezes é. a Lisboa comprar música. E as pessoas... 50 mil vezes nós íamos. Sim, e na sexta-feira fechava às Vespas, no sábado de manhã... Lisboa. o dia todo... e e, pá. e a Malta sabia que nós íamos chegar no sábado com discos novos Verdade. Uh, pá. e era incrível era incrível que chegava esse, essa noite o sábado e, pá, e a malta estava tudo lá, tipo, o que é que vocês têm? E pá, tanta música, vão tocar é, isso tudo. É pá, ia, não era só não, não, não, música, iam lá, para ouvir iam lá mesmo para ouvir música, para consumir, para, para ouvir o que é que o DJ tinha para, para apresentar. Hoje em dia isso é Hoje completamente uma que vai que dá toda a gente a falar, e está, é, toda a gente no telefone. É O é, é músico é, é um, é um é complemento difícil. para a noite, mas o fundamental, tu podes ter a melhor música e, e não tens pessoas. Dizem, o pior erro do ser humano. É tirar da mente o que não sai do coração. Oh, frase que a linda, favorita André, do Ricardo. É lindo, André! -se, ah, com essa frase uh, o Ricardo fica uh, aqui mais é meia hora. É, ao, é, é, site, é. Da, ao site das vezes. <risos> tem lá. É frase favorita. O pior é que do ser humano é tirar da mente o que não sai do coração. Isso tem, isso tem muitas vertentes. Quando eu disse isso, devia claro. ter a post-notes. Talvez fazemos hoje. um joguinho. Para eu estar joguei, aqui, sim. Mas sim. Eu tenho eu que fazer um jogo aqui a trabalhar agora. Um jogo muito rápido, muito rápido. O jogo, este é um painel inventado aqui por nós chamado A Tramas ou Não o Tramas. A Tramas ou Não a Tramas? Eu tenho aqui uma série de palavras regionais, não é? Calão regional, na qual o desafio-vos a adivinharem o significado. Ui. Portanto, o primeiro Bring a adivinhar ganha o ponto. <risos> Agora, prémios não há, não há, mas divertimos-nos. Assim? Então, okay. Se os ouvintes quiserem mandar umas prendas, podem. Podem mandar prendas, e chocolates, e cenas assim do de género. Pisas, fiz às da Vamos e... a isto. Ponto. Primeira palavra, e atenção. Lambarar. O que é lambarar? Sem meter no bucho? Não. não É Taradar. Manteiga dar Não. Não. Não Acho, que é tar... Acho que é a mesma coisa que estar a bater um coiro. É. Ok, Sim. perto. perto. perto. A estar errado de manter. Está a falar nesse sentido. Estar a tentar dar a volta a uma pessoa com uma conversa. Ou algo. Ok, muito parecido com isso. É, tipo... Mas talvez não dou o ponto. É dar a língua descomedidamente ou seja, falar muito. Ah, ah Lambarar. O que Ricardo. <risos> <risos> <risos> <risos> Sim, eu posso fazer parte desse clá. A segunda palavra é. Calisto. Calisto, eu sei o quê. É. O que é uma pessoa que já sou. Ou uma pessoa calista, Vá. Um gajo calado. Nenhuma ideia, nenhuma ideia. Foi, essa eu sou, já sabia. Já soube. Que é isto, também um apelido. É, também é. é um apelido, sim. alguém com, com esse apelido. Isso é. Filipe. Dos... Cantora dos Calistas, Federação RTP. Ou esse? Estou a ver que isto são palavras muito complicadas. É então. não, não. Calma Pronto, é uma pessoa amassadora. Poxa, não. E é sabia que era Inoportuna. Não, ela disse então creio. temos o, o Lambareiro e o não, Calixto, não, é não, isso? Não, não, não, não. É, é mais ou menos. Ok, ok fico isso, pronto. O que Passo. é? Trabuzana. Uma pessoa trabuzana. Isso é um trapalho. Trapalho. Okay. É, é, é. Trapalho, não Trapalhão. Um ok. Trapalhão. Ok, é uma pessoa sem é, é distância, estranho. mal ajeitado. Já estou Sim. mal ajeitado. está, então, pronto, primeiro ponto ali para o Ricardo. É, eu também estou Trabuzana. É. trabuzana. É. É. As duas, as duas, é verdade. É meio ponto. Próxima palavra. A internet diz que Trabuzana também pode ser bebedeira. Pois. Yeah, uh, <risos> é mal ajeitado. Sim, sim. pronto. Está é, fixe? Arrebecido. O que é estar arrebecido? É Arre... Não é arrebecido, desculpa. A recebido. Caralho, é O que é estar a recebido? Isto é uma coisa que tu deverias saber, é A recebido. É recebido. Tu tiveste. Isso, é, isso é meio gay. Isso é aquele gajo do Jardim da Serra. Algarve. este ano recebeste aquilo. Eu posso responder. Sim. Isso é uma palavra ah. meio gay não me tornou muito simbólica. Mega, mega! essa! A recebida. Boa o que é que, é, que é estar. Recebido. Tu deverias saber bem bom a tu vestida de uma pessoa recebida. Este famosa? Ah, alguém. O noivo, uma noiva. Casado? Recebido é estar casado. Ah, okay. Pois é, é receber! Já vai é receber! Já faz é sentido! Estou a aprender é receber! É, é receber. Tu estou a ver a que é, quem é, vai ganhar os pontos todos é a relampada, que ninguém aceita é é. nada! É, é, é, é. <risos> Mas isto devia não, ser não é, é, é, antes de nos a ponte! Cultura, cultura é, é. geral, não é? Estamos todos a é. aprender! Cuidado com a mãozinha, gás Estripenso! Estripenso! O que é? O que é um stripenso? O stripenso é que é uma pessoa que está em agonia! é okay, muito próximo a isso. Passou-se. A é que não ia estar. Sim. Próximo a isso. Passou-se. Estripanso. Era aqueles gajos que ficavam em frente à cabine das vozes para dar 7 <risos> e meia da manhã. Ou <risos> então, então era um, um ataque de epilepsia. Lembra-se que estava a Um estripanso é um susto. Hum. Ah. É apanhar um estripanso. É. É. Ok, giro. Zungar. Se quiser, é uma música. É? Ora, zungar é. Zungar é Zungar é... é. Oi? Espera. Oi? oi. Zungar é uma pessoa que. Não é propriamente uma pessoa. Não. É, é zungar, é fazer algo. Zungar é. Espera. É chatear um gajo? Não. Não, Não é, Espera. Isso é o é fogo.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 Rascas. Rascas é... é uma coisa que é muito banal, que é... Não rascas. Não, é não, mal. não. O que é rascas? Vamos comer umas rascas. É comer. Como é de comer. Era? O que é rasca? rascas? É de... Rascas de... de cebola. <risos> rascas Como de cebola, Chá de cebolas, <risos> <risos> é. rascas uh, de batata hum? não, rascas não, não, rascas não é cascas, rascas não. Mas roscolinhas de pão? Rascas é biscoitos. Que é isso, é wow. quase. Rabos, e onde é que estão? E depois desta poncha, devíamos ter umas rascas para comer. Era é verdade. Fica aqui é, a É verdade. A pessoal, verdade. muito obrigado por vocês terem vindo Obrigada, aqui à Rua A conversa foi muito boa. Uh, espero um que eu tenha passado o teste. Passaste? Uh, Sim, acho que acho, acho, passaste. passaste, passaste. Vou te Fiquei oh, um bocado. Um Sim, quadro... bem, Fiquei um bocado nervoso com estes três titãs não, deixo, da, da não, comunicação não, deixo... e das entrevistas. De não deixo... só voador, eu devo... atenção. Eu que ser voador. Muito obrigado. Agora, agora siga a trabalhar porque isto Sim. não se ganha dinheiro assim. <pápada>.